encontrar uma gata solteirinha da Silva. Estou me apresentando aqui para ela já. Se tiver solteira, vem falar comigo. Manda uma mensagem. Certo? Eu sou paulistano. Tô aqui em sampa aqui. Gravando os vídeos para internet para falar com você. Beijão aí.